Criminosos mataram e esquartejaram cinco vacas de uma fazenda para furtar carne. Os crimes aconteceram nos últimos dois finais de semana na localidade de Ribeirãozinho, em Mafra. Infelizmente, crimes como esses já se tornaram comuns em toda a região. Agora, com os requintes de crueldade como esse caso surpreendeu até mesmo quem trabalha com isso. É, Esses animais, por tudo que a gente viu ali, tudo que a gente conhece de pecuária, é, esses animais foram retirados, as, as, os pedaços de carne, as peças, com o animal ainda vivo, né? Então, isso mostra, além de serem ser fêmeas prenhas, né? Que um parido aqui ao mês, é, requintos de crueldade, né? Então, isso é, é uma coisa que a gente tem que salientar alientar porque é, é uma coisa muito complicada para a gente que, que vive e acompanha os animais, é, vamos dizer assim, Diariamente ou semanalmente vendo os animais, tanto nós quanto a equipe da fazenda quando a gente vê, se depara com uma coisa dessa, a gente fica é, meio traumatizado até com, com o ocorrido, né? Foi uma coisa muito fora do normal, né, para nós isso aí. Foi uma coisa bem bem fora nesse né, segundo furto, né? Foi uma coisa só um susto grande e fica assustado, né? Bem bem assustado, não sei nem o que te dizer, porque na hora você não sabe nem o que a tua reação fica né, meio travado, né? Já vi roubo normal de levar o bicho inteiro, aproveitamento 100%, já digo, né? Mas ali de, de fazer essa crueldade, eu não, eu não vi com meus olhos, com meus olhos eu não vi. No primeiro furto, registrado no sábado do dia 14, só a carcaça de um animal foi encontrado. Já no segundo crime, no dia 21, os quatro animais tiveram apenas uma das pernas traseiras arrancadas ao todo estima que ao menos 500 quilos de carne foram levados mas os prejuízos ultrapassam os 35 mil. Segundo o veterinário, existe riscos de saúde para quem consumir as carnes destes animais. Eram animais que não seriam destinados para abate, né? Seriam animais que seriam destinados para reprodução. Então, eles estavam com carência de remédio é, que não podia ser consumida essa carne é, destinada para consumo humano, no caso, né? Então, elas estavam com vermífico, onde a carência é 120 dias, a aplicação foi há poucos dias. Então, essa carne pode causar desde diarreia até sinais nervosos na pessoa que consumir. Isso leva um risco à sociedade, né? Então, sempre a gente orienta quem for comprar carne ver vê se é uma carne inspecionada para... É, mesmo a pre preservar sua própria saúde, quando é não incentivar esse tipo de coisa que vem acontecendo na nossa região. Né? A suspeita é que os criminosos emboscaram o gado até um riacho, onde desferiram golpes na cabeça dos animais. Uma vaca chegou a ser resgatada com vida, foi socorrida pela equipe da fazenda e passa bem. A polícia já tem indícios da autoria e o caso segue em sigilo, para não atrapalhar as investigações. Essa questão do abgiato, né infelizmente, ela ocorre na nossa região. Nós temos uma vasta extensão territorial de é, terras rurais, onde se criam gado e ovelhas, e infelizmente o abgiato, ele ocorre né, uma certa frequência até na nossa região. Esse caso em específico, até está aos cuidados do delegado Lucas, o titular da Delegacia da Comarca, da DEPCÓ. Com a sua equipe de investigação, já tenho notícias que estão progredindo na investigação. Por óbvio, a investigação é sigilosa. Né? Com relação a outros furtos que ainda estão sob investigação e, por óbvio, a gente reconhece que podem ocorrer outros casos, nós estamos nos reunindo com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, eh, DEAP, eh, os setores de inteligência trocando informações e montando um banco de dados eh, de suspeitos, de informações, eh, de boletins de ocorrência, de fatos que ocorreram. Por vezes nós temos também situações onde ocorre o furto de gado e não, é, não há o registro dessa ocorrência. Precisamos que se registre, por quê? Porque é esse registro que vai alimentar esse banco de dados. E isso nos ajuda a começar uma rede de combate a esse furto de gado, que é, é, choca, né? até porque os animais ali sofrem, né? são abatidos de uma forma cruel. E isso traz um prejuízo imenso a, aos produtores é, que criam gado na região. A sensação de, de dó, de medo, e de raiva e de tudo junto, né? Porque, por uma reação triste, né? Tava tudo, os bichinhos sossegados ali, de um dia para o outro, você chega e vê um troço aí, né? Isso aí é uma sacanagem muito grande. Então, como diz, para a gente se expressar na hora ali é só a gente que sabe, é difícil, difícil, rapaz céu. Assim,